Federações, vamos falar sobre elas. As federações, agora né, permitidas, novidade para as eleições 2022, tem alguns detalhes aí importantes que vocês devem observar. Bom, a resolução que trouxe, que trata né, detalhadamente das federações, eu falo detalhadamente agora, mas ela não é tão detalhada assim. Ela, inclusive, veio meio que incipiente ali com um ou outro, uma outra definição, mas o tempo todo é dito nos normativos que novas instruções sobre as federações serão trazidas né, até as eleições, porque ela vai influenciar numa série né, de pontos, de cantos aí desse regramento. Então a 23670 já traz lá né, no seu escopo essa, esse alerta, olha, vai ter mais resolução, vai ter mais instrução aí sobre as federações. Por enquanto, a gente vai tratar aqui de umas linhas gerais, nós vamos falar aqui para vocês o que já está definido hoje. Mas tem muitos elementos que atualmente, né, estamos hoje no dia 1 de março de 2022, uma terça-feira de carnaval, e, e a gente está aqui ainda com os normativos que foram expedidos até aqui. Agora, à medida que, as, que os questionamentos forem feitos, as medidas que os problemas que por enquanto sequer são vislumbrados por ser uma coisa nova, não há contemplação na norma para isso. Mas à medida que aquilo for trazido, que os questionamentos forem feitos e as decisões e os entendimentos né, forem costurados e que aquela trama for né, se estabelecendo, ali cercando o assunto, né, tirando as arestas de dúvidas ou de situações que precisem, né, de, que seja dito se é permitido ou se é proibido, isso vai acontecer adiante. Você sempre vai consultar, no último capítulo do nosso curso, as atualizações que vão acontecer daqui até a data da entrega da prestação de contas lá em novembro. Porque muita coisa vai mudar, né? Muita informação nova vai chegar. E aí a gente vai acrescentando para você não perder nada. Primeira coisa. Federação, ela vai ser constituída na forma de uma associação. Ela vai funcionar como se fosse um partido próprio, como se fosse um partido, com um CNPJ próprio. Né? Federação, então os partidos vão estar ali constituídos, essa federação, na forma de uma associação, com o seu CNPJ próprio, que não vai se misturar com os CNPJ dos partidos que compõem aquela associação. E a diferença maior de uma federação para uma coligação é que os partidos obrigatoriamente terão de estar ali unidos por no mínimo quatro anos. E se por acaso tiver alguma dissidência, uma briga lá partidária e um partido que está fazendo parte daquela federação, deixar a federação, deixar de ser federado aqueles outros partidos naquela federação antes dos quatro anos, ele não vai poder usar o fundo partidário até que se esgote esse período. E há diferença também, né? A coligação, ela é constituída, a gente sabe, ali somente para eleição. Existe a proibição das coligações proporcionais, continua mantida, e apenas a autorização para coligações aos cargos majoritários, e a gente sabe que a federação chega, unindo esses partidos por quatro anos, lembrem-se que ele vai pegar a eleição municipal, e aí, aquilo que for decidido por esses partidos em nível nacional, isso vai impactar aí na verticalização. A aula aqui é sobre as finanças, nós não vamos entrar nesses debates, né? Para a gente não tirar o foco da parte da influência e do impacto das finanças, do regramento nas federações. Mas vocês já têm as informações aqui gerais sobre datas, por exemplo. O requerimento do registro de rigor para as próximas eleições é até 1º de março. Por exemplo, hoje, hoje seria a data limite, hoje é 1 de março de 2022, seria a data limite para requerimento do registro. Mas nós tivemos aí agora uma decisão e, e da, na, do Supremo que disse que para 2022... Excepcionalmente por ser uma norma nova que acabou de ser criada e que não há tempo até para que os partidos possam né, trocar ideias, conversar, estudar, debater o assunto de implicações que vão levar até o final do quarto ano, né, 2022, 2024, 2026, até a próxima eleição. Ficou decidido que para essa eleição de 22. Até 31 de maio é a data do requerimento do registro. O CNPJ, ele pode ser informado no curso do processo. A data limite para que, esse, que esse, essa apreciação do pedido seja, aconteça, lá na regra geral das próximas, é o dia 2 do 4, 2 de abril. E o prazo final para julgamento, 1º de julho. Então aqui só um ampação para vocês terem uma ideia né? geral, recomendo a leitura da 23.670, é uma resolução curtinha, para você ver como isso tudo é disposto lá na norma. É, as federações, a manutenção e o funcionamento da federação serão custeados pelos partidos que a compõem, cabendo ao estatuto dispor a respeito. Então, vai poder ter gasto? A federação vai poder ter gastos? Vai. Quem vai pagar por esses gastos? Isso vai ter que ser decidido lá no estatuto daqueles partidos que vão compor essa federação, que vão custear a manutenção e esse funcionamento, inclusive podendo utilizar fundos públicos para essas despesas de manutenção e funcionamento, Sendo que a prestação de contas desses gastos que forem realizados, elas vão ser analisadas nas contas de cada partido que integra a federação em todos os níveis de direção. Então, direção municipal, estadual, nacional, todos os partidos, em todos os níveis de direção, que compõe aquela federação, a prestação de contas daquela federação estará ok, estará prestada, quando todos os níveis de direção de todos os partidos que compõem fizerem a apresentação das suas contas. Não existe uma prestação de contas que a federação vá prestar. Isso é muito importante. Porque se tem uma coisa também que acontece muito nesse nosso meio, nesse mundo aí é, jurídico contábil, né? De campanhas, de eleições, são algumas falsas verdades e algumas afirmações equivocadas, mas tão né, informadas com tanta ênfase que acaba convencendo algumas pessoas. Outro dia eu vi na internet alguém falando sobre federação, dizendo que a federação era um partido e ia funcionar fazendo a apresentação da sua prestação de contas federação. Não, não, não, não, não. Não existe uma prestação de contas da federação. Existe a prestação de contas de todos os níveis de direção, de todos os partidos que integram essa federação, tá? Os partidos vão poder realizar esses gastos em prol da federação, utilizando recursos como a gente falou, recurso público, fundo partidário, desde que não utilize recursos dos percentuais de aplicação obrigatória. Quais são essas aplicações obrigatórias? O dinheiro das mulheres e os, os dinheiro das candidaturas de homens e mulheres pretos e pardos. Esse, esses percentuais são sagrados. O partido também não pode usar, por exemplo, aquele dinheiro do percentual lá do 5% daquela aplicação que o partido nas suas contas anuais faz, tem que fazer, não faz né, como deveria, mas tem que fazer nos programas de formação política das mulheres. Nenhum percentual obrigatório, seja ele qual for, pode ser desinterado, comprometido e esse recurso ser aplicado para gasto em prol da federação. Do contrário, isso vai ser considerado regular. E isso vai ser considerado regular quando essas direções partidárias apresentarem as suas contas Seja para os cartórios eleitorais em nível municipal, para os tribunais em nível estadual e para o, os tribunais regionais, né, em nível estadual e para o Tribunal Superior Eleitoral em nível nacional. A regularidade vai ser examinada nas prestações de contas partidárias dessas direções. E olha só... Que importante essa informação. Se houver transferência de recurso do FEFEC ou do fundo partidário, entre partidos que entregam e integram a federação, a desaprovação de contas do partido beneficiado, decorrente de ter aplicado irregularmente esses recursos públicos, isso vai acarretar também a desaprovação das contas do partido doador. Então, informação importantíssima.